E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com um video, The Longest Night, Soulsvania sensacional para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch também. A gente ganhou este jogo do Destino Inexorável, nosso parceirão aí, vou deixar o canal dele na descrição, ele tem um canal de gameplays e variedades muito legal. Bom, o Vigil, ele a gente estava fortemente interessado no lançamento dele, ele é muito parecido, olha que legal a música. Ele é muito parecido com Salt and Sanctuary. Se você jogou Salt and Sanctuary e gostou, vai gostar desse aqui também. Aí em português, a gente vai jogar no normal. Tem uma animaçãozinha no começo, que não diz muito. Tem tipo uma árvore embaixo na cachoeira e o nosso personagem caminha aí. E tem um cérebro dentro um bote ali. É meio estranho. Aí chega essas donas e servem um suco pra gente. Bem nojentão. Beleza, a gente começa. Armadura do guarda, armadura de metal no peito coberta com um padrão bem trabalhado. Casaco do escravo. Você pode curvar. Cober encontrar as palavras como rainha ou mestra, muito bem, tá aí, começando então os personagens se movimentam desta forma, e não uso o mouse, é só o teclado, bom, eu acho muito legal a movimentação do personagem, ele é tridimensional, diferente do Sanctuary, é mais claro assim os gráficos, né? é menos Salt Salting Sanctuary, é meio embaçado, com muita neve você não consegue enxergar direito. Beleza, guardião da lanterna, finalmente você chegou, vigilante, todo vigilante deve retornar para fazer o julgamento, para o ritual possa acabar. Leila é o nosso nome, quem é você? É o guardião da lanterna, meu nome foi levado pela corrente da história, não importa, você deve focar no julgamento, agora é hora de se levantar e seguir em direção à luz. Bom, aqui é tipo uma área tutorial, né, aqui o, o save. Vamos salvar aqui no segundo slot, nos nosso primeiro slot a gente fez por teste para entender um pouquinho do jogo Você quebra coisas e pega coisas Um negócio interessante, porque já tem os primeiros inimigos Eu não achei tão difícil quanto o em Sanctuary, que você morre com meia pancada, você morre Você consegue tancar um pouquinho um baú de ouro e como nestes jogos se por acaso você morre no jogo você morre na vida real não mas se você morre você perde todo o seu progresso então você tem que ficar salvando ele sem parar o que foi que eu fiz? não cara <risos> Não, que loucura. Eu carreguei sem querer o nosso jogo. Bom, você sobe de nível, ele tem inventário com os itens com os itens né, que você pode utilizar. Ele também tem os equipamentos que a gente está trajando, com descrição, os né, pontos. E aí tem esta árvore de talento. Sempre que você sobe de nível você pode melhorar alguma coisa aqui. Como a gente tá no começo a gente vai investir Na espadinha Que é a nossa arma a E sempre tem que confirmar Tudo que você faz O que parece chato Mas é bom Porque tem menos chance de você errar Explica algumas coisas Mas... mais inimigo que você matar melhor sobe de nível mais rápido e fica mais forte ó. é muito importante ficar forte ó então. de cura se eu não me engano agora já é um chefe esse barulho foi lá fora que foi no jogo ó oh. O bicho do Quake. Toma poção. Toma poção. Toma poção. Isso. não está fazendo nada. Isso não dá dano. Só afasta a gente dele. toma, toma poção, a música, que legal viu? toma poção, toma poção, a gente está sem <risos> Então, nosso King A gente não pode chegar num cansaço extremo. Nossokin é tipo uma injeção. Que Salt and Sanctuary lembra Dark Souls? Esse lembra Soulborn. Eu não joguei, mas eu vi umas games. Eu falei, e parece. Pelo menos visualmente sim, um pouquinho. Você é mais forte que esperávamos no desirante. Nossa! Guarde suas perguntas e fique em silêncio. Ô louco, guardião! Se você deseja encerrar esse pesadelo, você deve completar a cerimônia. Para completar a cerimônia, você deve derrotar o porteiro e passar pela porta a o portão dos mortos. Olhe para a luz e deixe guiar. De a gente pretende fazer mais uma área aqui dentro deste vídeo. A gente fez a área tutorial, né? Muito facinho, lezinha. Oh, assustei com o barulho que fez, viu? Olha, não parece bom não, viu? Lá salvamos tem um item, uma faca de remisso. Subimos de nível, Aqui é umas o... bobagens. O bicho morrendo parece um arrotão, não parece? Hum. Beleza, Agradecemos, Tem uns slimes aqui embaixo. Vamos passar por tudo como se não tivesse nada de relevante. Não tem. É bom golpear as paredes nesses jogos, normalmente tem muitos secretos. A gente está com um level pendente de subir. O vai ensinar a gente a subir? Vai... O personagem corre para caramba! Eu gostei da velocidade dele. Dela. Mostrei uma mapinha pra vocês. Um mapinha mó legal. Tem aqui alguma coisa. É pra quebrar muita coisa no cenário. E tem ter escondidos nessas coisas. Não falar nem mais um passo. Forasteiros não são permitidos a partir desse ponto. Espere, quase não reconheci você. Você mudou tanto. Desde me enviou uma carta. Parecia que ela precisava de mim. Você voltou em uma péssima hora, tudo está uma bagunça. Tangerina está enlouquecida e a cidade tem cercada de monstros. Monstros semanas Doida da Tangerina. Quantas vezes a Bruna já fugiu? Já chegamos nós nos dois dígitos? Ah! Não seja tão mal, tá? a gente sabe que tem essa tangerina que é uma mulher. E que a Bruna fugiu que a cidade está sitiada por monstros. E a Bruna, Bruna, minha Bruna sumiu. Capitão, eu preciso ver o Capitão. Eu preciso... Procurei em todo lugar, mas tudo que eu achei foi uma mancha de sangue perto da cachoeira. Já sabe, nessa calma por favor. Minha filhinha, minha Bruna sumiu. Bruna desapareceu de novo. A gente já entendeu, né? Que é um drama, tal. Tá, que é o capitão. Você só voltou no momento inconveniente. Tem caos por todo lado. Tem algo que eu posso fazer para ajudar? Parece diferente é por causa do treinamento vigilante. Se você realmente quer ajudar, você pode achar um jeito de acabar com a besta gigante que tem cercado a cidade. Tantos então, bárbaros já foram perdidos. Ah. A besta gigante a gente já derrotou Agora é tipo uma área de cidade, Eu vou aproveitar para mostrar o mapa, Pô, que legal O mapa é bem trabalhado né? Você pode conversar com todo mundo as pessoas te dão missões vai ficar cadê meu capacete? Ele sabe que uma é coisa o capacete dele tem uma historinha de bêbado. tá bêbado é bom conversar com todo mundo, quanto mais gente você conversa mais missões você faz mais itens você consegue pegar Deus é você, faz tanto tempo você está de volta para o um dia sem brilho o vice-capitão queria que eu te avisasse que já cuidaram do monstro com a boca gigante que estava fora do portão é, a gente matou o monstro que o capitão reclamou aí encontramos uma flecha de ferro e outra coisa também, encontramos item legal, que é uma alabarda de ferro. Isso ela te dar um, uma distância maior e um dano maior. A gente vai brincar de alabarda. Pelo pouco que eu joguei, foi disso que eu gostei. Lâmina do ceifador. Aqui tem lojas de itens, só que a gente não tem dinheiro pra nada, viu? Não adianta nada entrar nessas lojas. Casa do professor. Em todos esses lugares para explorar. Vou falar com essa dona. Estranha, desde não está em casa. Você voltou pro dia sem brilho? Ou para o aniversário da Daisy? São no os... mesmo dia. Daisy mandou uma carta pedindo para voltar. Bem, já que está aqui, você pode me ajudar a dar uma para a sua irmãzinha o bolo dela. Pegar tá. uma quest que é entregar um bolo, um bolo de aniversário. E a nossa irmã ela está em algum lugar por aqui ao redor de meia que isso aqui? Uma ladra, ela é uma menina, ela seguiu ele e eu segui ela, seguindo ela, porque ela estava seguindo o professor. as coisas vão caindo nessas notas aqui ó é. Algumas coisas, acho que é tudo quest Eu acho, foi o que eu entendi ó, Salvamos, vamos salvar Aqui não dá para descer Cabeça e uma gaiola. Vila. Chegamos à vila. Ó. A gente já sabe onde fica a casa. Bãozinho de ouro. Um cara doente aqui. Tá bem, não viu? Os loads são razoáveis. Só o primeiro load que é meio sofrido que é a casa da Bruna. A gente fala com a mãe dela. Dela hexagonal. E umas pistas sobre o paradeiro da blanca. Só sei que valeu a pena esperar esse jogo, viu? Foi bem legal. Continuar. Você conversa bastante, explora áreas sem inimigos por um bom tempo. E agora a gente vai entrar numa área com inimigo, que já é a área que eu quero fazer inteira hoje. Hum. Esses Slimes aqui com dentes. Vamos de nível. Vamos colocar. Vamos investir os nossos talentos em armas de duas mãos. Colocamos três pontos em armas de duas mãos para dar mais dano. Hein? Não pode esquecer de salvar. Salvar e confirmar, hein? Não se esqueçam de confirmar o jogo. Os frascos de vida um negócio que eu não comentei. Os frascos de vida que você usa, eles não voltam. Você tem que achar mais frascos de vida Aqui é a cachoeira que mencionaram. tanto de dano que a gente dá nos bichos, mas eles também dão bicho, dão dano em gente. Deu um digre no morcego. Não alcança. Pegamos uma asa de morcego, um pedaço de pano. um é, Não pegou, não? Hein? Vai tomar um suco? Fortinho. A gente já está matando essas, essas coisas Não sei o que é esse bicho esse É um ratão E menos pancadas Donas que elas vão falar uns negócios nada com nada. Nossa! E nessa o que acontece? A gente perde todo o desempenho até então. Todo desempenho, Tudo o que foi feito, né? Tudo que foi feito. Não sei bem muito o que fazer, a gente pode colocar por exemplo em vida, até fiz errado, mas tá bom. <risos> essa parte, vamos evitar pular ali. Vendo essa parte aqui dessas donas, a gente não sabe o que é para baixo. Talvez se a gente tivesse conversado com elas, elas teriam dito de... que é para cima. Okay. é muito fácil de subir de nível, mas é muito fácil. Mesmo. A gente vai colocar aumento máximo de vida. Hum. Agora a gente começa já a fazer tipo uns, uns puzzles. Tem inimigos novos e mais nojentos Vermelho pálido Achamos uma poção Prego sangrento E aqui a alavanca do elevador Ainda bem que tem esses negócios que agiliza a vida de ficar pulando. Os barulhos são muito bizarros. A música é boa, mas os barulhos são bizarros demais. Beleza. Aqui já é quase era o chefe. Estamos nível 8. 7. Outra coisa que eu achei legal: conforme a gente vai trocando nosso equipamento do personagem, ele fica. visualmente diferente isso na minha opinião é legal no site de sanctuário ele mudava também mas como era meio embaçado as coisas Brasco quebrado Brasco quebrado tem algum vínculo aí com Mais um nível, vamos investir em vida. Sempre descer é muito tenso, uns um bichos pendurados, credo. Hora de Bruna na parte 1. Se a gente quiser saber a história da Bruna. Tá tudo escritozinho. Chave da caverna. Precisa de outra alavanca. Vamos explorando as catacumbas. Retiro o que a respeito dos sons serengoizados, eles são bem até. bem realistas, sei lá. Alavanca da levadura, olha aí, ó. Que a gente desce aqui? Opa, se a gente desce. Melhor de Bruna, parte 2. Trilha Secreta. Acho da gente enfrentar um chefinho? Né? Antes de enfrentar, nós vamos aumentar aqui um talento: Passar feitiço, reforça a taxa de recuperação de estamina, aumenta poções. Vamos investir nisso também. Por enquanto, está muito claro o que as coisas fazem. Olha! É tipo um golpe carregar mesmo. Salvar! Estamos no nível 9 mais do que um último save ali que vocês podem ver para os nossos testes agora o caminho está aberto para aqui o chefe, olha que coisa nojenta olha só que coisa nojenta esse chefe a dona é cheia de olho aqui eu tenho que olhar Тет. Ну, давайте-ка я опять тет. Mais ou menos Tem muitos ataques, mas não dá tanto dano Os ataques, os ataques. E são os piores Derrotado esta atrocidade E olha quem está dentro Prendemos por duplo Tô bem Agora grande alegria, vamos conversar com essa dona Fantasma, estou livre Por favor, você deve pegar isso e entrar no cemitério Ou mais sangue fluirá Espero que minha tolice não cause mais tragédia. Me diga, quem fez isso com você? Ogra, meu amado Gran Espero que você não tenha feito nada estúpido Que a deusa o guie seu amado Gran, quem que é essa? É a Bruna, que a gente tinha que salvar Enquanto é por lá Isso aí, esse monte de osso aí que sobrou dos cavalos dos soldados, coitados Tudo derretido aí por essa imundícia Olá Vigilante, nos encontramos novamente Você de novo? O julgamento tem um significado diferente para todos Especialmente para você, é realmente muito diferente né? Derrote o porteiro, passe pela porta avernos e acabe com esse pesadelo. Talvez você seja a única finalmente a ter sucesso. Agora, aqui, que beleza, pulo duplo. Só que se o pulo duplo é apresentado tão cedo, não significa que você precisa dar um pulo triplo, um pulo quadruplo. Aqui a gente abre o caminho da cachoeira, a gente vai voltar e terminar de explorar aquela área, né? terminar de explorar, a gente chegou a pegar uma chave e uma alavanca, certo? Então, acho que logo aqui atrás eu tinha área onde poderia usar. Os dois itens deixo com um zácaro. Parece ela pode dar dois golpes no ar. achando que o nosso personagem é meio OP. Talvez seja porque a gente está jogando normal. Vamos no mapa para onde que a gente pode ir. Ah, já sei. Aqui coloca a alavanca e aí a gente empurra este caminho. na pedra brilhante. Uh. Nota escrita de qualquer jeito. Tem muita coisa para ser lida. Tem muita história. Quando estava fechado a gente pegou uma chave A gente pegou o anel esmeralda Aqui. Botas do Percival Tá explorada a caverna Acho que não tem mais nada Tem aquela parte que a gente caiu e dá direto aqui para a área do chefe Continua nojentando essa área E é isso Agora a gente vai dar as más notícias para a mãe da Bruna E a gente conclui o vídeo não antes de salvar, Vamos salvar. O que será que acontece se eu cair aqui? A tá nada, nem todo lugar tá para descer na marra. É isso aí, pessoal. Para o nosso primeiro episódio da gameplay. Falar aqui com a mãe da Bruna, ela vai ficar contentona. Isso é da Bruna? Você achou, você achou minha bebê? Você trouxe ela de volta? Este amuleto do bem-estar, Bruna sempre usa. Por que você tem isso? Sinto muito, mas a Bruna ela já estava. É a última volta de esperança. Isabela me disse, mas eu não acreditei nela. Suponho que estava apenas esperando a Deus e me conceder a minha, a minha Bruna. Aquele guarda pagão deu isso a Bruna. que está. Eu não quero. Eu não quero ter nada a ver com aquele homem. Muito bem. O guarda pagão A gente pode vir aqui no equipamento e trocar as nossas vestes. Equipar os anéis que a gente conseguiu aí, ao longo do jogo. As personagens vai ficar um pouquinho mais fortes e ela muda visualmente. Muito legal, né? Tá bem, é isso aí, pessoal. Vocês gostaram da nossa gameplay até agora? Eu pretendo fazer série do jogo porque é o tipo de jogo que eu gosto demais. Demais. Então, é isso, vai ter certo isso aí. <risos> Vamos salvar aqui por cima. Deixa aqui esse save que a gente já fez, só pra testar. E fica assim, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recuperações. E deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim, até o próximo vídeo, e amizade.